após uma hora e meia de debate, vemos que há aqueles que querem privatizar o setor empresarial do Estado. Sabem que a argumentação não resiste ao contraditório e, portanto, dizem que não é disso que estamos a falar aqui na sala das sessões plenárias. Não, esqueçam-se disso por um bocadinho. Esqueçam que queremos privatizar a Caixa de Depósitos, a TAP, a RTP, privatizaríamos a Eito, o setor empresarial do Estado, mas depois há aqueles que acabam mesmo a privatizar o setor empresarial do Estado e a isso regressarei porque quero ainda falar da TAP. Há aqueles que defendem o setor empresarial do Estado, dos quais me sinto próximo, porque sim, quando temos um setor público é importante valorizar o que temos, mas senti falta de uma coisa neste debate, que é haver a defesa, que deve também ser feita, de novas áreas para o setor empresarial do Estado. Porque há uma, uma revolução autêntica na energia e há uma transição ecológica a fazer. E sim, o Estado deveria ter uma empresa pública de hidrogênio, que fosse pequena agora, que pudesse crescer com o tempo. Porque há países que têm agências de transferência de conhecimento e nós deveríamos ter, porque temos uma crise no setor da habitação e temos que aumentar o parque público da habitação. O setor empresarial do Estado não é só para defender, é para fazer crescer, é para expandir, é para renovar e inovar. Porque há países países periféricos é conclua, que não têm deputado. riquezas naturais e que, por exemplo, com companhias aéreas que são do Estado, mesmo em países hipercapitalistas como Singapura, mas a Singapore Airlines é do Estado, aí sim conquistam os hubs continentais que depois servem para ter uma presença no mercado global. E Muito isso obrigado, é o que Portugal está deputado. a perder quando privatizar uma TAP que dá lucro, embora dê dores de cabeça aos políticos e é por causa disso que vão acabar a privatizar e isso sim é uma enorme perda para o país.